Tô acompanhando todos os jogos praticamente do Major Hill 2022. E olha, eu vou falar pra vocês: eu tô impressionado com um time, que é a Cloud9. Hoje a gente vai ver eles provavelmente amassando a mouse nas quartas de final. Tô gravando esse vídeo um dia antes, mas na verdade vou tá lá na arena, vou estar tá lá no estádio, torcendo pra nossa Fúria, torcendo também pra Cloud9. Eu acho que eu queria Cloud9 versus Fúria na final, seria insano. Mas pro vídeo de hoje, pra trazer um conteúdo legal para vocês: é o seguinte, eu quero mostrar as skins na Cloud9, antes de jogar jogarem essa próxima partida aí, porque tem algumas skins que chamaram minha atenção, me deixaram um pouco curioso, tem uma skin que eu acho que é uma menção ao Simple, não tenho certeza, mas pode ser, enfim, no geral, aquele vídeo legal mostrando pra vocês as skins que os próprios players recebem na hora de jogar o Major ali emprestadas por colecionadores Parem, parem, um sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena, agora temos o Keydrop drop Uou. Boa! Ah? K-Drop. caro é mais simples do que pensas. Galera, essa aqui é a line da Cloud9, a antiga Gambit, agora Cloud9, né? A gente vai ver o Shiro, que é um dos caras que eu mais tô curioso pra ver uma skin dele, mas vamos começar na ordem aqui, o Hobbit. E ó, o Hobbit, sinceramente, ele tava com um inventário, que de um modo geral, não me agradou tanto, principalmente o kit que ele tava usando aí de luva e faca, mano, que era essa luva aqui com essa faca. Na verdade, assim, não tem nada de errado com esse kit, né? A luva e a faca até combinam aí, o mesmo estilo, mas que negócio nada a ver, velho. Ele testou uma esmeralda, uma Robin, uma safira aí pro Hobbit já jogar o Major, velho. Nada a ver. Aí a gente vai ver que a maioria das skins deles tem adesivos deles. Ou da Cloud9 ou então da Gambit, que era o time deles antes da Cloud9 comprar a Line inteira. E eu sempre curto ver esses crafts feitos por Pro Players. Sempre acho interessante. Afinal de contas, com a Gambit o Hobbit ganhou um Major, né, mano? Que foi o Krakow 2017. Então assim, a gente vai vendo realmente em todas as skins dele referência a Cloud9, referência a Gambit. O sonho dele deve ser ganhar um Major agora pela Cloud9. E a casinha do Hobbit, eu aprovei, mano. Eu gostei muito dessa Imperatriz e os adesivos dourados aí ficaram legais. Mas no geral, o inventário dele não tem itens emprestados por colecionadores. A gente pode ver que realmente essas skins são dele mesmo, tá ligado? Ele mesmo que aplica aí os adesivos e tals. E tem uma segunda combinação aqui de faca e luva dele, que seria isso daqui, né? Mas eu também não entendi muito não, velho. Passando pro inventário do Inters, galera, aqui já tem bastante coisa, mano. Aqui a gente já vê que a galera tava tá emprestando skins pra ele, ó. E o kit que eu vi ele usar foi esse estileto, sabe? Safira, com luvas Pandora, né, mano? Que fica muito bom mesmo Esse kit tá perfeito Ele pode equipar a M9 Safira se ele quiser também Que acho que fica muito bom, né, mano? Encaixa um pouco mais aí nas playoffs, né? Fica mais top esse kit aqui, hein, mano? Aí tá no inventário dele aqui uma Nomad de Blue Jam Que eu não vi ele usando Tem uma Luva Vice também, né, mano? Sensacional, a gente vai ver de novo essa Luva Vice Em outro player aí da Cloud9 Olha esse m 4 s mano Prince Finn tá fazendo sucesso E essa aqui tá com quatro Cloud9 Representando o time atual dele aí, né? E a gente vai ver novamente esse scrap com adesivos deles na Gambit, na Cloud9. Tem muito, muito, muito disso no inventário desses players. Eu não quero me delongar muito, então vamos direto pro inventário do Axile. A gente vê ele usando essa faquinha aí, pelo menos na partida que eu vi ele jogando contra Imperial. E Luva, ele tá usando uma Vice. Fica um kit animal, velho, enjoado. Tem uma segunda opção de kit aqui também no inventário dele, que é o kit verde, mano. Fica muito, muito forte também, velho. Gostei bastante. E aqui, eu não sei se a gente teve muita skin emprestada. Tem essa m 4 s aqui, 4x tem essa casinha aí, 4 Vox mas além dessas skins, é muito, muito, muito Crash com Cloud9 e com Gambit eu acho que eles combinaram de fazer um monte de craft. e quase todas as skins deles têm ou Cloud9 ou Gambit aplicado vindo agora no inventário do Nafone para depois terminar com o do Shiro, eu vi ele usando esse combo aqui, ó, um M9 que não é Emerald, né, uma uma Doppler Phase 2 com a luva Emerald Web, ficou muito bom, mano. Não tem praticamente nada de no inventário dele, além desse kit e dessa faca, que é uma M9 Crimson é, Vou mostrar só isso mesmo. E a gente tem no inventário do Shiro a skin que eu queria discutir, mano. Antes, vamos mostrar o combinho dele, velho. A gente vê ele no Major usando essa combinação de luva Cobalt Skulls que eu gosto, com um Butterfly Doppler Phase 4. Combina bastante com essa luva, né? Podia ser uma Safira aqui também, ou uma Phase 3 também ia ficar bom. E aí, a gente tem basicamente uma única skin nele que acho que tá chamando minha atenção, que é essa Alp, mano. Já que ele é Alper, né? O Shiro tá jogando com essa AWP grafite. E chamou minha atenção porque me lembrou de uma outra AWP, na verdade, que tem essa mesma combinação. Crown no scope, I by Power e o adesivo Heart. Eu não tenho certeza se o Shiro já usa essa AWP há bastante tempo, ou se alguém emprestou pra ele jogar agora ou não. O inventário dele é bem pequeno, tem três páginas só. Mas indo direto ao ponto, no inventário do Simple, ele já tem há muito tempo essa AWP aqui, véi, que é exatamente a mesma coisa da do Shiro, só que é uma Asimov, mano. Crown, I by Power e Heart. Então assim, Entendi, velho, se esse craft aí é uma referência ao Simple ou não. Galera, dei uma pesquisada pra entender certinho. Eu não tava me lembrando por que parecia tão familiar essa Alp Grafite. Na realidade, o Simple teve uma dessa Ano passado, ele ainda tava usando uma Alp Grafite dessa. Exatamente idêntica, mano. Alp Grafite, Crown, Scope, Eye by Power, etc. Só que o Simple também tinha a Alp Asimov. Nesse mesmo esquema, esse mesmo craftzinho aí. Só não tem o último adesivo aqui. E aí, pelo que eu rastreei, o Simple ele acabou trocando no CS Money por outra skin, mano. Essa WP dele. Então, ele acabou mandando embora. Grafite ficando só com as imóveis E ao que tudo indica, esse cara aqui Esse colecionador, ele emprestou pro Shiro Uma Alp idêntica, então ele mandou pro Shiro Logo antes de começar o Major, essa Alp Grafite, que é a Alp famosíssima Que o Simple usou aí, agora eu entendi O porquê que eu já tinha visto essa skin Antes, me diz aí nos comentários o que que você Acha do Shiro estar utilizando Uma Alp que o Simple é muito famoso Por ter usado no passado, será que é uma referência? Será que a gente vai ver Cloud9 Versus Navi na final? O que que você acha que vai acontecer? Deixe nos comentários Tamo junto, até o próximo vídeo. Falou!